E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui moleque, mais uma vez, fomos presos E a nossa saga de fugir da prisão continua novamente, tá parecendo vis-a-vis, não sei se vocês assistem a série Mas as mulheres doidas lá toda hora querem sair da prisão e os bagulho é meio paia, às vezes em quando dando spoiler né, mas a série é legalzinha, mas toma. Forçadinha ali, é que nem pela casa de papel. Legal, mas os caras dão uma forçada lá e. Bom, eu recomendo. Nós estamos novamente, como vocês viram no início aí, presos. E o Franklin, na sua vida de presidiário, a gente já saiu dessa prisão várias vezes e não vai ser diferente. Vamos tentar fugir, galera. Olha os caras ali, mano. Cara, aquele cara que tá querendo brigar, mano. Tá querendo brigar. Eu tô aqui na, na merda, eu preciso, sei lá, mano, fazer uma gangue, eu não sei, cara. Eu preciso fazer alguma coisa. Ficar preso é complicado. Deixa eu ver meu inventário aqui. Olha só, mano, não tenho nada, cara. Esses caras tão querendo brigar? Qual é, parceiro? Você quer brigar? Olha que o carcereiro chegando na cacetada aiada. Era pra cacete, Não dá pra falar essa palavra. cacete, Sei lá. Bom, enfim, galera bagulho doido novamente na prisão aqui, cara não sei parece que meu jogo dá tá um pouquinho lagado, lagado, minha câmera tá torta, uns tempos sem gravar fico todo perdido, deixa eu só arrumar essa parada aqui. Aí, aí. bom, não sei, eu preciso reiniciar, meu, é, preciso formatar o meu PC, não tá rodando. Caraca olha os caras ali mano, rapaz que que esses caras estão fazendo ali velho? <risos> Eles estão fazendo exercício ou tô fazendo, né? Aquela, aquela paradinha que é um número pra cima e outro pra baixo. Um 6 pra cima e um seis pra baixo. Bom, enfim, galera. Isso, essa luz aqui, mano. Que hora que é? Tem que ser a hora que é. Tem hora... Ah, tem hora na prisão? Deixa eu ver que hora que é. Eu tô tentando um nego gritar, cara. Vai, você acredita que eu não tô vendo? 6 horas da manhã ali vai dar seis... Vai dar 6 horas, bem cedo, mano Bom, galera, vamos lá tomar uma ducha Vamos tomar um banho Aí, os caras estão aqui, ó Tomar aquele banhinho Aquela ducha que a gente vai poupar. Ih, mano, ih, rapaz Os caras, mano Nossa Tá ligado, né? A cadeia é assim mesmo, cara Tem os caras que não aguentam não, mano Que isso aqui no chão? É uma roupa, um sabonete. Tem outra ali atrás, ali, que eu não posso nem mostrar. Enfim, galera, vou tomar um banho rapidão aqui e volto. Enfim, banho tomado, vamos sair daqui. O que que sai aqui? Você tá vendendo droga, parceiro? Os caras estão aqui dentro. Eu vou lá pra fora, porque eu preciso fazer uns exercícios, dar aquela treinada. Eu acho que é ali que sai pela porta da frente, mano, mas não sei. Enfim, galera, o que que é isso aqui, mano? Fala de a sala de jogos. Essa é uma solitária, mano. Tem algumas celas aqui, ó. Eu acho que isso aqui deve ser uma, uma mesinha de jogos ali, ó. Eu acho que isso aqui deve ser uma, uma sei lá uma cela para os presos mais bolado, tá ligado? Eu quero sair, velho. Quero ir lá no pátio. Aqui, ó. Cara treinando aqui. E tem um guarda treinando, mano. que Loucura. Olha a guardinha, tá treinando aí? Bom, aqui eu não posso treinar, galera. Eu tenho que ir lá pra fora. Vamos lá pra fora no... tomar um banho de sol. Muito bem, ó. Já amanheceu. É difícil dormir hoje na prisão. Bem complicado. Os caras nem saíram direito, parece. Pode ver aí que não tem, tem quase ninguém aqui fora, mano. Tem um cara sentado ali. Será que ele tá vendendo droga? Alguma coisa, mano? arma, mano, fuzil. Ué, parceiro, tá, tá de boa aí? Tá chorando, cara. Qual é? Calma, mano. Calma, calma. Qual foi o seu crime? Hum, roubou galinha? Ah, tá vendo? Ó, o cara roubou galinha e tá preso, velho. Aqui no Brasil, o cara fica preso Se roubou galinha e não tiver advogado, tá lascado. Ai, que triste, né, velho. Bom... Guardinha vamos, vamos, vamos fazer uns exercícios ali Vamos treinar um pouquinho Ficar na prisão é complicado Manter aqui o peso E que entra, né Bom aí Os caras tão treinando aí, mano Pegando firme aí, velho vou pegar esse ferro aqui Qual que eu consigo puxar Esse aqui, ó Vou fazer uns bíceps Vou fazer um bíceps oh, Qual é, mano? Qual é? Qual é? Corre, ei, parceiro! Eita! Ei, aí, ei, ei. corre, mano! Corre. Não fiz nada, mano! Ei, Eu tava treinando! Que? Peraí! Peraí! Oh. Sai <risos> daí, você vai morrer, cara! Deixa eu vazar, deixa eu vazar! Ih, caramba, deu ruim aqui! Nossa, os caras me espancaram, galera. As coisas não estão legal pra mim, mano. Eu, eu, cara, eu não vou querer. Eu não quero arrumar confusão na prisão, velho. Quero arrumar, eu vou, sei lá, vou, vou trabalhar na horta aqui, ó. Será que eu consigo fazer alguma coisa nessa horta? Caraca, mano. A parada não tá fácil pra mim aqui, cara. Pô, queria treinar, os caras não deixam. Não tem ninguém aqui, ó. Tem ninguém. Essa vez eu vou treinar aqui, eu não quero arrumar confusão Mano, levei uma sova dos caras um... Os caras me bateram, tá ligado? Vamos treinar aqui Boa. Opa, peraí, peraí Ô, oh, mano, que isso aí? É no ferro, velho O ferro tá invisível Peraí, Franklin Vai pra... Não, mano, não, não tá muito certo isso aqui, velho Caraca, moleque Mano, o negócio seguinte, já tá de noite eu vou pra minha cela, cara. Vou pra minha cela. Caraca, que prisão louca! Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia. Cara, eu tô ouvindo alguém fazer um buraco, mano. Tô ouvindo alguém fazer buraco. E o cara tentando fugir ali, velho. Ele tá consertando. Tá escutando o barulho? Escutando barulho de britadeira, não sei não sei se chama britadeira. É britadeira que fala, velho. Sei lá, mano, eu tô com sono, vou dormir. Esses caras não se resolve, cara. Vou, vou, vou pra minha cela aqui, galera. Bom, vamos deitar aqui que eu já tô com cheio de dor aqui com as porradas que eu tomei. Os caras se pegando, agora já é de manhã. Olha lá, os caras se pegando. Por que eles estão assim, velho? Será que algum, sei lá, velho? Olha isso, nossa, mano. Eu não vou me. Ter... Ih, o cara caiu. Nossa, que loucura, cara. Os caras estão se matando, velho. Nenhum guarda pra ajudar. Mano, que doideira, velho. Bom, enfim. Ih, que isso? Meu Deus! Ei, ei, mano, não quero briga não, não quero briga não. Caraca, está tudo cheio de sangue. O que aconteceu? Caraca, são zumbis! A prisão tá infectada! O que aconteceu, velho? Minha nossa! Meu Deus, olha o guarda infectado, cara! Galera, eu consegui sair aqui, mano. Eu consegui sair aqui fora, lá de dentro. Cara, eu preciso pegar uma arma de um. Aqui, aqui... O bom é que foi de manhã, velho. Ali é um guarda, ali é um guarda. Se eu matar esse guarda, acho que eu consigo pegar uma arma, velho. Vou matar ele na porrada. Corre! Aqui fora só tem guarda, ainda bem. Meu Deus, ele não morre! Só tem guarda aqui fora Será que eu consegui pegar alguma arma dele? E não morre os guardas, cara Aqui fora só tem guarda Como foi de manhãzinha Todos os presos estão lá dentro Será que eu consegui pegar? Deixa eu ver Aqui, aqui tem uma arma, aqui tem uma arma Caraculo Como é que eu vou fugir daqui, mano? Olha os guardas pulando, velho. Tudo zumbi. O que aconteceu, cara? Nossa, tem pessoas normais aqui dentro. Olha lá, lá em cima. Caraca, olha isso. Tem uma arma agora. Tem uma arma. Caraca, como é que eu vou fugir, velho? Como é que essas pessoas normais estão aqui dentro? Os presos estão tudo lá. Não tem nem como, velho, entrar lá dentro. Não sei como é que eu consegui... Cons cons cons cons cons sair. É assim, eu vou... E agora? Como é que eu fujo da prisão, velho? Aqui, será que tá funcionando? A prisão inteira entrou em colapso. Olha aí os... Tá escutando pessoas gritando? Teve e ninguém vem atrás de mim não Dá pra passar aqui Toda a segurança, e viu os caras Mano, você viu os, o, os guarda pulando De cima, cara, tudo zumbificado Ali, ali, ó, o zumbi zumbinho ali Caraca, eu vou conseguir sair Dá pra sair por esse portão? Abre, abriu, ali é um preso Caraca, moleque Tá tudo infestado É isso. Vou botar em primeira pessoa. As pessoas, cara, vieram da onde? Ali, ali, ali. Eles tô... Agora é que eles estão saindo, galera. Escutando a gente tirar, atirar. Deve ter vivo por aqui. Nossa. Nossa, quase fui. Quase fui infectado. Sai daqui, cara. Primeira pessoa é muito tenso tô escutando um tiro lá fora, tô escutando um tiro lá fora Deve ser algum Deve ser guarda que, tão, que não foi infectado Só falta esses caras atirarem em mim, mano Conseguimos fugir Primeiro passo foi dado Primeiro passo foi dado Deve estar tá funcionando esse carro aqui, velho Vou pegar Ih, eles tão atirando em mim Minha nossa! Estou sobrevivente! Nossa! Aí, danou-se! Sai, sai, sai! Galera, infelizmente, ó, eles destruíram o carro, velho. Minha nossa! Agora eu tô sem carro, mas eu tô livre. Olha a quantidade de zumbi aqui, cara. Meu Deus do céu! Estamos livres, só que... O mundo se foi, velho. O mundo acabou. Corre, corre. Caraca, moleque. Pra onde eu vou agora, mano? O que, que eu faço da vida? Bom, vou encontrar algum lugar, galera, porque. Praticamente. O mundo se foi. Mas estamos livres. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se o vídeo ficou um pouquinho travado em algumas partes, me perdoa. Eu vou, eu vou formatar o meu computador. Até uma próxima. Fui!